Olá, meu nome é Samuel e eu vou apresentar o projeto I3E Escolas. Começo a apresentação chamando a atenção para dois números, 3 milhões e 30%, sendo 3 milhões o número de evasão dos alunos por ano no ensino médio e 30% é a porcentagem de estudantes mulheres em campos relacionados a STEM na educação superior. Diante de um cenário em que falta incentivo para permanência nos estudos e que seja inclusivo para mulheres na área de exatas, surge um questionamento. Se você pudesse mudar esse cenário, o que você faria? E assim surgiu a ideia. E se nós levarmos laboratórios para fora da universidade? O propósito dessa iniciativa é utilizar o conhecimento como forma de engajamento, motivando os alunos com uma ciência prática e próxima do cotidiano. E assim surgiu o I3E Escolas, um projeto da UFJF com o I3E, que é o Instituto de Engenheiros Eletricistas Eletrônicos, a maior associação mundial em número de membros, referência em pesquisa e inovação e possui uma filial estudantil na UFJF, que realiza diversos projetos em benefício da comunidade local. O i 3 é, em si é um projeto em que levamos experimentos nas escolas e entre um experimento e outro realizamos conversas como a continuidade acadêmica e a representatividade feminina no ensino superior. Inovamos através de experimentos de baixo custo, instigando a criatividade e investigação. Como circuito em massinha, que realizamos circuitos em série e em paralelo, a partir de baterias, LEDs e massinhas de modelar como condutores. Explicamos também conceitos básicos de eletricidade e os riscos que ela possui. Temos também o foguetinho, que utilizamos a ponta do fósforo envolvida por uma camada de papel alumínio na extremidade de um palito de churrasco e aquecemos com isqueiro, simulando assim um foguetinho. E abordamos assuntos como expansão de gases, ação e reação. Temos também o teste de pH com repolho roxo. Nesse experimento, utilizamos produtos do dia a dia, como repolho roxo, detergente, limão, para indicar se o pH é ácido, base ou neutro, através da mudança de cores. Destaca-se também que a linguagem é adaptada para cada faixa etária, sendo mais lúdica para as crianças e mais técnico para os adolescentes. É, para nós, é de suma importância mostrar que a ciência está em quase todo lugar e que, através da educação, eles podem alçar novos horizontes. Salientamos também que as, as visitas são divididas igualmente entre membros homens e mulheres para que haja conversas de mulheres para mulheres sobre o incentivo e crescimento na área de exatas. Estamos também de acordo com as ODSs, 4, educação de qualidade, 5, igualdade de gênero, 10, redução das desigualdades e 17, parcerias em prol das metas. A seguir, o projeto em números, impactamos mais de 3 mil crianças e adolescentes, passamos por 2 estados, 5 cidades e mais de 20 escolas, Incentivamos mais de 30 voluntários que contribuíram com o ensino de qualidade e democrático. E para quem é voluntário? O I3 é escolas, é mais propósito, pois trabalhamos com o lado social. É mais empatia, pois entendemos as diversas realidades nas visitas às escolas. É mais comunicação, para transmitir o conhecimento correto e claro das informações é mais união de um grupo forte e resiliente e mais liderança também, pois cada visita possui um líder diferente que coordena as atividades e gere os voluntários. Aqui deixo os agradecimentos à Universidade Federal de Juiz de Fora pelo apoio e oportunidade de reproduzir o conhecimento aqui produzido, aos professores. Zélia Ludwig, Janaína Gonçalves, Luiz Henrique Lima, Alexandre Hariuti Anzai, e é claro, a todos os voluntários que passaram por esse projeto. Muito obrigado. Aqui para encerrar, deixo a citação da pesquisadora Jenny Goldwall, que diz o seguinte, O que você faz, faz diferença. Você tem que decidir que tipo de diferença você quer fazer.